Uh, só um segundinho, aí rapaziada. Ó, já li você aqui, ó, Muraro Noxus. Uh, Monarque sempre achei que você e o Emílio Surita falam umas coisas muito semelhantes e vocês fazem Niver no mesmo dia. Ah, é? Eu não Sim. sabia também, não. Curiosidade. Olha lá, estamos alinhados nas estrelas para serem bons comunicadores. Ó, o cara perguntou aqui. Sobre seu co do episódio com o Flow do, do Bolsonaro, não era o combinado? Por que, que você não foi? Cara... Uh eu não sei se eu posso revelar o porquê eu não fui, porque eu não, não sei se isso... É... Talvez seja melhor não. Se você quiser minha opinião, acho melhor não falar. Melhor. Mas, basicamente, você queria ir. Eu queria ir. O Igor e o Jean, o pessoal do Flow, queria que eu fosse. Mas acabou que motivos maiores impediram Motivos isso. maiores impediram. É, eu acho que é isso, assim, para não expor muito a situação, porque é coisa pessoal, né, também. É. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks,